Olá a todos, Helenine aqui falando. Estou falando pelo Instituto Paulo Freire, que está iniciando uma campanha de financiamento coletivo, rumo ao centenário do grande mestre. Eu apoio.